Agora que a gente já sabe escrever em arquivo, a gente, a gente termina essa primeira parte de Fortran 90 com leitura de arquivos. Okay? É, por que, que é importante a gente ler arquivos? Até agora a gente tem feito programas onde a gente precisa de dados e esses dados ou são inicializados na declaração de variáveis ou eles são lidos do teclado. Inicialização nas, na, na, na declaração das variáveis é legal, mas o problema é que se você inicializa suas ah, se você vai usar só os valores que você inicializa na declaração de variáveis, toda vez você vai ter que modificar o seu programa e você vai ter que você vai ter que recompilar e rodar de novo. Para programas pequenos como os que a gente tem usado aqui nos exemplos, não é um grande não é um, um grande transtorno, mas quando você vai é, usar o programa várias vezes, começa a ficar muito chato. A segunda coisa é que você pode fazer é pedir para o usuário entrar os dados. Beleza, não tem problema nenhum. O grande problema é, quando vocês forem fazer programas mais complicados, vocês vão querer... É, executar esses programas em computadores que são dedicados só à execução de programas para cálculo, para cálculo numérico e que muitas vezes vão ter vários usuários. Okay? Uh, normalmente, a gente não pode utilizar esses computadores de uma maneira interativa. Nesse caso, né, torna-se torna imprescindível, não muito importante, torna-se imprescindível a gente lê os dados que a gente quer de um arquivo de dados. Okay? Então, tem, o que a gente faz normalmente é isso daqui. Se eu quiser calcular o volume de um paralelepípedo, eu peço para o usuário digitar a altura, largura e a profundidade do paralelepípedo, calculo e escrevo. A saída é essa daqui. Digamos que o meu paralelepípedo tenha 5.5 de altura na unidade que for. Uh, tenha 6.3 de largura e 10.8 uh, 10 de profundidade. A saída do meu programa é essa daqui. Se você estiver executando seu programa num computador em que você não deve executar programas interativamente, você deve submetê-los para uma fila de execução, você não vai poder fazer isso daqui, muitas vezes sob pena de perder a sua, a sua conta. Quando isso for possível, porque a maioria, desses, a maioria desse, desse tipo de computadores não tem nem a possibilidade de você executar programas que não, é, de, por outra maneira que não seja submetendo para uma fila. Okay? Então, nesse caso, você vai ter que... Você vai ter que é, ler os, os arquivos desde um, um arquivo. Eu vou copiar esses dados aqui para eu não esquecer, deixa eu só garantir que eu copiei esses, esses dados aqui, clico com o botão direito e copie para garantir mesmo. Ok? Como é que eu vou fazer? Eu vou comentar essas linhas, essas linhas do meu programa. E eu vou ter o meu programa, o meu novo programa aqui. Então, eu, posso, eu posso, é, posso descomentar essa daqui. Essa daqui eu vou deixar comentada. A gente vai ver por que depois. Tá? Então... Esse meu programa aqui, inclusive eu vou até mover essa linha para baixo aqui para ela não ficar, não ficar distraindo a gente. Então nesse caso aqui, eu tenho que abrir um arquivo, estou atribuindo a unidade 10, eu não preciso colocar o unit. tá? Aqui viria, aqui viria um unit igual a 10, mas o primeiro, o primeiro, o primeiro argumento para ele é sempre a unidade. Então, posso botar a unidade que eu abri do arquivo e aí eu tenho que colocar o nome do arquivo. Esse arquivo, evidentemente, já vai ter que existir, tá? Então, ele vai ter status old. E só para garantir que eu estou abrindo com privilégios de somente leitura, eu boto aqui que a ação sobre esse arquivo é read. E leio os dados que estão ali dentro, calculo o volume e ele, ele dá o output aqui identicamente ao outro ali. Eu falei para vocês que o arquivo tem que existir. Então, se vocês vão trabalhar com arquivos aqui no Online GDB para leitura de dados, né, que vão conter dados que vão ter que ser lidos pelo seu programa, vocês vão ter que vir aqui nessa folhinha de papel, que na verdade é um novo arquivo, clica nele, o nome do arquivo que eu dei aqui dentro do programa é dados e... Ele cria esse arquivo novo aqui. Cola o... o, o... Ah, ele... ele cola... Hum, eu desfiz a cópia. Então, eu vou recopiar aqui. Venho aqui. Copio. E colo esses valores. Aqui. tá? E agora, tudo vai se passar como se eu tivesse digitado os dados no, os dados na, na... no teclado. Eu salvo o projeto todo com Ctrl S. Aqui no meu main.95 eu vou ler, sem formatação, o primeiro tem que ser a altura, o segundo tem que ser a largura e o terceiro tem que ser a profundidade. Para calcular volume, a ordem dos, dos tratores não altera o viaduto. Okay? Então não tem problema, mas se você tiver é, dados que não querem, que não, não tem o mesmo significado, ou que, cuja ordem não pode ser trocada, você tem que fazer a leitura desses dados na ordem em que eles, em que eles aparecem no arquivo de dados. Tá? E calcula o volume e escreve aqui de maneira formatada. Tá? Sobre essa formatação aqui, só para lembrar... É quatro vezes uma cadeia de caracteres, que é o A, e seguido de um real com nove, nove, nove caracteres, sendo que um deles é o ponto e quatro são as casas decimais. Ou seja, ele vai ter também quatro casas, quatro algarismos na parte inteira. Vamos ver aqui esse programa. Está salvo tudo. Nota que é exatamente a mesma coisa que saiu no outro. Okay? Uma coisa legal de você fazer é você dar um pouquinho de flexibilidade para o seu usuário. Okay? Pra, por exemplo, o usuário pode querer ler de um arquivo com um nome diferente do de dados. Ele deu algum outro nome uh, para o arquivo dele. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui, por isso que eu tinha aquela linha, que eu tinha aquela linha comentada. Vou pegar essa linha, cortar, vou colar aqui, vou comentar essa e descomentar essa daqui. E aqui embaixo eu já tinha colocado outras linhas de código, que eu vou descomentar essas linhas aqui também. Então aqui o que, que eu faço? Eu peço para o meu usuário digitar o nome do arquivo de dados, leio o nome do arquivo, depois ele, depois ele abre o arquivo, por quê? Porque aqui agora eu coloquei o valor, coloquei a variável que o usuário deu o nome do arquivo dele. Tá? Esse arquivo aqui também tem que existir, então a gente pode criar esse arquivo aqui. Tá? Digamos que o que o usuário tem um arquivo chamado dimensões. OK? Nesse arquivo dimensões, ele vem e digita e digita os os dados dele. Eu venho aqui no meu programa principal e rodo meu programa principal. Agora, ele vai me pedir o nome do arquivo de dados, que eu chamei de dimensões. Ok? Ele vai me calcular o volume. E aí você pode né, ter vários arquivos de dados aqui com dados diferentes. Por exemplo, se eu tivesse aqui no meu dimensões 9.5. 3.1 3. e 7.7, 7. 7. 7. salvo. Né? Agora o que eu posso fazer é, uma vez que eu agora posso escolher o meu nome do arquivo, tenho dois, dois conjuntos de dados de valores diferentes para altura, largura e profundidade, posso rodar o meu programa para cada um deles, então, aqui eu posso colocar o primeiro arquivo, que é o dados. Ele vai me dar essa saída aqui, com volume 374.22. E eu posso rodar o meu programa de novo, agora. E ler o que está no arquivo dimensões. Nota que né, ele me dá uma saída diferente. Isso é muito mais prático... Do que eu entrar os três valores um por um na, no meu, no, né, pelo teclado. Ok? E é muito prático também quando eu quero usar o mesmo programa lendo arquivos de dados com valores diferentes aqui. Ok? Então, sobre essa primeiríssima parte de Fortran 90, a gente termina por aqui. A partir daqui, vocês já podem implementar vários métodos numéricos. Quando for a hora de ver, de ver alguns, alguns outros métodos numéricos, a gente vai falar de arrays e matrizes. Ok? Boa programação.